Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rebecca. É um prazer estar aqui nesse projeto incrível do Alex. E quando ele me chamou para falar sobre isso, eu lembrei muito da parceria Pajuá, numa conversa que teve, eu Lembrei muito de como, como muito grande referente ao unanismo em si então eu comecei eu vi que precisava acontecer uma voz diferente que mostrasse o nanismo em si não só o nanismo, mas a deficiência de forma positiva e aí eu criei o cliro conforme a, a minha como eu sempre digo, a deficiência que é, só, é, é um detalhe. E a gente é aquilo que a gente é construído conforme a, a nossa vida. Né, Ju? Exato. É, falar sobre representatividade, eu fiquei pensando sobre. Até mesmo porque eu tenho 33 anos e, na época, até de adolescente, criança, adolescente, bom, a gente não tinha internet, como a gente tem hoje, acredito que hoje a internet ajuda né, a gente ter essa representatividade mais ativa, mais, é, mais acessível também, né, para a gente falar sobre é, se, se identificar com pessoas, né, ter empatia também pelas pessoas. Na minha época, eu fiquei pensando, realmente, eu não tive representatividade. Eu não tinha alguém que eu olhasse e falasse, nossa me representa, é, é muito bom ter essa pessoa que fala é, por nós, tudo. Eu não tinha. Mas depois eu falei, não, eu, eu tenho, eu tive, né? Eu tive minha mãe que, nesse ponto, eu acho que antes, antes de tudo, a gente pode começar essa representatividade dentro da família, sabe? A, os nossos pais podem ser os, a, a nossa representatividade. E, mesmo assim, a minha mãe me ensinou muitas coisas. Eu tive a representatividade dela na força, na, na luta. E, depois, logo, ainda na minha adolescência, que também ainda não tinha tanta internet assim, eu perdi minha mãe e eu fiquei pensando, e agora? né? Eu perdi a referência que eu tinha de representatividade. E, hoje em dia, olhando, eu vejo que eu continuei sendo representada por ela pelo que ela me ensinou, pela força, pelo amor. E eu acho que a representatividade, além né, dessa troca toda, ela tem que ser... Em primeiro lugar, a gente tem que saber quem somos, para a gente poder se sentir também é, parte de uma, da representatividade, tanto ser representada ou é, ser representada por uma pessoa ou né, se sentir representada pela pessoa... E hoje, eu não me vejo representada apenas por uma mulher. né? Eu não me vejo representada, uh, ou até mesmo, por uma mulher que tem anonismo. Eu me vejo representada por várias pessoas, por várias mulheres, por várias, é, que tanto com deficiência ou sem deficiência. A representatividade, para mim, é isso, é uma troca. né? Eu posso aprender contigo, é, eu posso ensinar você também. É, o seu projeto quando eu conheço desde né, do início, eu lembro que a gente também ficava trocando figurinhas sobre né, o o seu trabalho. É incrível, porque a Rebeca ela fala, ao mesmo tempo, tanto do lenismo, né, dessa questão também, que hoje em dia, a gente, eu acho que a gente consegue é, ser, é, ter essa representatividade para as crianças que estão chegando, ou até mesmo para as pessoas que, às vezes não se sente representada mas aí a gente consegue dar um uma, um apoio né um abraço o que for uma palavra né e a Rebeca ela tem essa, essa representatividade falando sobre moda falando sobre autoestima falando é, sobre a aceitação né e a, e o melhor que é da representatividade é ser simples ser com verdade ser com amor né? e, e pelo contrário não ser uma coisa que, que seja uma regra que seja um, ou uma palavra de ordem um, um segmento, não tem que ser algo que tenha troca onde a gente aprenda onde a gente possa também a, agregar pra, para outras pessoas você, você falou uma coisa que eu estava até pensando sobre realmente o projeto quando no início, quando a gente conversava sobre o, o intuito que, do começo do projeto o intuito da representatividade sempre foi não só englobar é o seu público sim mas como Ele se torna uma inspiração para mim, independente daquilo que a aparência dele reflete em mim, aparente, corpo, qualquer coisa reflete em mim, se há uma conjunção de princípios, né? eu uhum. costumo dizer, se há uma, uma junção de, de luz, uma junção de, de coração, de princípios, de, de verdade, você acaba... Tem uma menina para esse meio digital de influência. Sim. E eu fui construindo, aos poucos da mulher que eu sou, gra graça, graças a Deus também, aos laços que eu construí através das pessoas que a maioria não tinha humanismo e não tinha qualquer tipo de deficiência, e, e outras tinham, e me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Além das vidas que eu toquei. Quando a gente fala de representatividade, é um peso muito grande, às vezes, é. é é alguém que, que torna para ela uma, uma verdade que nem sempre foi apresentada para ela no decorrer da vida. Sim. Então, eu lido com esse tipo de representatividade muito é, no decorrer do dia a dia, referente a crianças, por exemplo, adolescentes, muitas delas olham para mim como uma representatividade. E, em vez de eu tornar isso um peso, eu, tô, eu torno isso uma troca. Exato. Uma troca diferente. Sim. Eu acho que a única coisa que eu não faço e não acho é, que tem a ver com a representatividade é você dar o seu bastão de valor para alguém. Né? Eu acho que representatividade ele é uma construção, mas a, o bastão do nosso valor interior é somente nós que carregamos. Nós carregamos, né Sim, carregamos. Então, essa troca de... Pode falar. Não, eu, eu, como você disse, nós carregamos, mas também quando a gente consegue passar tudo isso que somos dentro né, é, para as outras pessoas, eu acho muito mais gratificante. É, eu vejo a representatividade, não só uma questão, eu vou colocar como se fosse um, uma questão visual, de você se achar mais é, próxima a outra pessoa por uma questão visual, ou né, porque, vamos dizer assim, ah, porque temos nanismo você me representa, eu vejo outras coisas, eu, na verdade eu não vejo isso, eu vejo a questão do seu ideal, isso me representa, <risos> né? Do, das, das trocas de conversa, de aprendizado, às vezes você me ensina coisa que eu nunca parei para pensar, e aí, a gente, se a gente for dizer, a gente tem nanismo, tipo, poderia ser, ah, não, é tudo igual, né? sabe, vive, da, vive igual, é pensei não, Cada um tem é, o que agregar e isso eu acho mais interessante é o que me representa. Eu acho ainda falta muito, muito. Falar assim, ah, você uh, se sente totalmente representada no mundo? Sinceramente, não. Porque a representatividade para mim não é só referente a uma pessoa, mas sim é, acessibilidade, é, me sentir representada é, nos meus direitos. No, no respeito, na empatia. Eu acho que, quando a gente chegar nesse ponto, que a gente não... Que que, que acontece naturalmente, que, que, que começa a acontecer naturalmente, assim, aí eu poderia dizer, ah, sim, já estou me sentindo mais representada. Mas, pelo menos, a gente está caminho, um caminho bem bem bacana. A gente está conseguindo, cada dia, mais um passo para frente. Né? É porque é representativo. Exato. É o que nós somos. Então, é, quando alguém fala, ah, você me representa muito, a gente tem que dosar muito em que, em que momento ali a gente está sendo representada de fato. Porque, como você falou, muitas vezes, na maioria das vezes, a, minha, a representatividade, ela é sobre princípios e sobre conectividade. Não. O que o que, o que te conecta? Porque nem... inspire alguém na internet, por exemplo. Então, eu acho que fala muito mais sobre conectividade, sobre, sobre, você, sobre laço, né? sobre você representar e você é, ter um espaço na vida do outro como exemplo. Oi, Rebeca? Oi, está ah, ouvindo? Agora sim. Pois é, eu, eu acho que Hoje, eu fiquei pensando até, né, desde quando eu, eu fiquei sabendo que eu ia falar sobre esse tema, eu escrevi tudo, só que a partir desse congresso, desde ontem, vamos dizer assim, a minha questão também de representatividade mudou várias vezes. É, ver as pessoas fazendo tanta coisa bacana né, para o outro, às vezes sem pedir nada em troca, em troca eu acho é, é uma, uma incrível representatividade para as pessoas. É, eu acho que eu, eu, eu creio eu acredito que a representatividade quando ela é verdadeira ou que você passa ou que você vai falo, né vai falar ou mostrar quando ela é verdadeira é, a representatividade ela cresce mais ainda e fica mais fácil da gente passar é, o respeito a empatia o amor para o próximo. Porque é aquilo que a gente vive, né? Aí, é, Uma vez que ela quer que você se molde conforme ela vai com o cabo dela. E quando você usa a, essa, essa ferramenta internet, sendo você mesma livre de qualquer tabu que bo, que coloca com você, consegue se tornar na internet, mostrando para as pessoas que você consegue, que é, o padrão já não existe mais, que o padrão hoje já não é mais o padrão, é, você consegue libertar. Sim. Mostrando que o mundo ele pode se transformar de maneira sadia, saudável e real também. Né? Tem que precisar ter uma representatividade maquiada. Exato. Por isso que eu até comentei aqui, falando que, em primeiro lugar, acho pra, antes de tudo, é saber quem somos. né? Porque daí a gente a gente sabe o que, que vai acrescentar para gente e, ao mesmo tempo, a gente sabe também o que pode dar para o outro para ser acrescentado na vida do outro, poder ter essa troca, a, a gente fala muito também é, nessa questão da autoestima, né? eu acho que quando a gente está bem resolvido, e, e nesses assuntos todos, para mim o principal é esse, começar dentro de casa, começar com os pais, e, o ensinamento, a educação, isso ajuda muito depois a gente estar tá bem mais incluso né na, na representatividade. É, é, na quarentena, eu tenho avaliado muito a palavra de aceitação e tenho tocado pela palavra reconhecimento. Sim. Principalmente quando vem referente à, à criação dentro de casa. Eu acho que eu venho de uma criação onde eu fui reconhecida o tempo inteiro, o tempo todo fazendo o melhor amigo. o espelho ser meu melhor amigo. Então, a partir do momento que você se reconhece, a aceitação não se torna uma obrigatoriedade. Sim. Ela se torna algo natural. Porque deve ser muito frustrante você viver num corpo em que você só reconhece. Então, quando você sabe quem você é de verdade, você leva consigo esse reconhecimento e aí esse reflexo Exato. Ah, temos três minutinhos? Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. É, aproveitando né, esse espaço, Rebeca, vamos deixar uma mensagem para essa galera toda que está assistindo. É, um público bacana, bastante. Perguntar para vocês duas, Rebeca e Juliana, que representatividade é essa que vocês buscam hoje da mulher com deficiência na sociedade? Eu, eu, eu, eu espero... É, respeito, essa ter acesso, a acessibilidade a tudo. Eu acredito que esse tipo de representatividade que eu gostaria de ter futuramente, de poder ver cada vez mais é, as pessoas com deficiência é, em todos os lugares, em todos os lugares. Poder ter, elas terem autonomia de fala, tudo. Eu vejo como isso, eu não... Como eu disse, eu não me vejo representada apenas por uma pessoa, né? É, mas sim por várias. Então, que, po que possa ter esse espaço para todos. E você? Acho que a representatividade...